Queridos solidários, estamos aqui hoje, em São Januário, no estádio do Vasco da Gama, que é o um mais tradicional que temos hoje no Brasil. E não poderíamos estar melhor acompanhados né, do que a grande ídola da torcida, do futebol, principalmente feminino, mas também do masculino. Pretinha, seja bem-vinda. É um prazer aqui estar falando com você aqui né, nesse estádio maravilhoso. E você, né, referência do futebol feminino, é exemplo né, de grandes sonhos de pessoas que estão começando agora, nós da Onda Solidária, né, que é um projeto que acredita muito no esporte como ferramenta de ensino, é, tentamos ser o apoio né, para essas crianças, esses jovens, serem ouvidos né, e serem, terem os seus sonhos realizados. E você, quando você era jovem, você tem, sempre teve esses sonhos e teve uma rede de apoio né, para que eles se concretizassem? Sim, prazer estar tá podendo falar com, com todos do Onda Solidária. Né, muito feliz de estar aqui no, no estado de São Januário. De tudo começou. Né? E assim, quando eu comecei, eu, eu, eu, eu tive um pouco assim, da história diferente de muitas. Né? Porque eu sempre tive o apoio da minha família. Né? E isso foi muito importante. Eu acompanhava os meus irmãos né, nos jogos dos finais de semana. Passava o dia inteiro na beira do campo. Uhum. E jogava porque eu gostava. Né? E os meus amigos, né? a minha família nunca me impediram de jogar. Então eu acho que isso me ajudou bastante a, a, a seguir. Uhum. E depois eu comecei a conhecer o futebol feminino. Né? E de lá para cá nunca mais parei. Mas foi muito importante uhum. o apoio da minha família, dos meus amigos. Eu falo assim com muito orgulho mesmo. Eu não tive nenhum tipo de impedimento, né? nenhum preconceito, discriminação, nem da minha família, nem dos meus amigos. É que quando a gente faz o que a gente gosta, né, é, não tem como ser parado isso, né? Sim, sim, sim. E, e era bem legal, porque jogava ali o dia inteiro, brincava, e, e sempre fui apaixonada por futebol. Uhum. Né? Então, o caminho sempre foi o do futebol que vem da família também. Ah, legal. Entendeu? que meus irmãos jogavam, né, profissionalmente, em time de segunda e terceira divisão. Uhum. E eu acompanhava eles, né, uhum. jogos e a família toda é apaixonada por futebol. Ah, que bom, já tem aquela raiz. Sim, futebol, é né? bem raiz mesmo. <risos> que bom. É, e quando você percebeu né que isso deixaria de ser um hobby para se passar a ser uma profissão, né, que você queria aquilo para sua vida? Sim, então, eu, eu conheci o futebol feminino é, em... 89 para 90, né? Uhum. Até os meus 15 anos eu joguei com meus amigos do bairro. Então nunca pensei assim, ah, eu quero me tornar uma jogadora de futebol. Né? Até porque a gente não tinha muito conhecimento na época, né? Uhum. Então aí um vizinho meu me viu jogando e, o time, e a prima dele tinha um, um time, né, feminino, que se chamava Mendanha, disputava o campeonato da Liga de Nova Iguaçu, uhum. que é o um time, né, campeonato amador. E eu fui, ele me levou para fazer um, um teste no time, de, no time dela, que né, se chamava Mara, o nome dela, uhum. né, da menina. E ela era treinadora e jogadora. Uhum. E foi aí que começou a mudança, né? foi aí que eu tive a oportunidade. E depois disso a minha vida não parou mais. Subtenente do Exército uhum. fez uma parceria com o Mendanha né, para disputar o campeonato de futsal do Rio. E aí, num jogo contra o Vasco, é, eu acho que eu fui bem. E daí eu recebi o convite para jogar no Vasco. Então você teve essa experiência com o futsal? Primeiro? Com o futsal, com o campo, primeiro, amador, amador, amador. E depois com o futsal. O futsal foi aqui no Vasco. Ah, quando eu vim para cá no final de. no início de 93, né, uhum. onde eu fiquei até, no, até 2000, eu vim primeiro para jogar futsal. E depois o time form, formou também campo. Então eu jogava futsal e campo. E qual o momento que você assim considera que a sua carreira começou a se explodir mesmo, assim, o melhor momento da sua carreira? Foi quando eu vim para o Vasco mesmo, né? Uh -huh. Quando eu vim para o Vasco, aí parei mais. <risos> De tudo assim começou, né? As portas. Uh -huh. Claro que as portas se abriram com a oportunidade dos meus amigos que deixavam jogar, Sim. né? Então com a minha família. Então, depois eu fui dando só sequência e as, as oportunidades foram aparecendo e eu fui aproveitando, uhum. né? Eu nunca pensei assim, ah, eu quero jogar em tal lugar, eu quero, não. Eu jogando, a oportunidade aparecendo e eu fui aproveitando. Uhum. E você tem, assim, algum um jogo marcante ou um gol que você tem, assim, em mente que vem em primeira ah, mão? Ah, eu, eu não gosto de ser injusto uhum. assim, e você modéstia, né? Tem, assim, bastante, uhum. né? Jogos importantes, né? Não só em clubes, mas com a seleção também. Né? Então eu acho que eu seria injusta se assim, escolher um, né? Uhum. Vamos dizer que todos foram importantes, Sim, entendeu? Todos tiveram a sua importância ali naquele momento, uhum. tanto nos clubes e na seleção também. É, você falou da seleção, né? Eu acho que o momento que a jogadora realiza o seu sonho máster, assim, podemos dizer, é chegar né, à seleção brasileira, vestir a amarelinha, você teve essa oportunidade né? antes, durante anos, então como foi sim. essa experiência para você? A minha primeira experiência foi em 91, uhum. eu tinha 16 anos, eu estava recém assim, conhecendo o futebol feminino, né? E uhum. é, é, teve um jogo, escolher uma seleção das melhores do campeonato da liga de Nova Iguaçu, uhum. é onde meu time, o Mendanha, jogava para fazer um jogo amistoso contra a seleção brasileira que, tava, que estava se preparando para o Mundial, para o primeiro mundial uhum. na China em 91. E daí eu acho que eu fiz alguma coisa boa, né? <risos> e recebi o convite para fazer uns um, um dias de teste, de, de treinamento. Uhum. E aí nisso eu fiquei. Né? Aí tive a felicidade de ficar entre as 18 e viajar para o primeiro mundial na China. E depois. É Consegui disputar quatro mundiais, né? Quatro Olimpíadas, três sul-americanos e um pan-americano, que foi aqui no Rio em 2007. Sim. E você Sim. conseguiu, né? Três medalhas de prata nesse... É, duas de prata olímpica, uhum. uma, de, uma do mundial de prata e uma de bronze do mundial e uma de ouro do pan aqui do Rio e três de ouro do sul-americano nada foi conquistado sozinha, né? então eu sou muito grata de companheiras, não de clubes também que que me ajudaram a chegar à seleção, uhum. né? e da da seleção também. então uhum. é, a conquista é todo do, do, do grupo, né? todo o conjunto Sim, é um ali de trabalho realizado coletivamente. Então, né? e você teve né, um trabalho de futebol também Lá no Japão, na Coreia, né? Pois e eu é. eu acredito que é super diferente aqui no Brasil, imagino eu, né? Assim, é, eu, eu sempre falo que dentro do campo é universal, né? Você uhum. fala ali a mesma língua. O mais difícil é, é o fora. Você saber lidar uhum. né, com as pessoas, você tá com outro idioma, cultura, cada um do seu jeito. Com um brasileiro falando a mesma língua já não é fácil, né? É exatamente. E aí você imagina, né? Eu também joguei nos Estados Unidos. Uhum. E aí depois fui para o Japão e depois fui para a Coreia do Sul. Então eu, eu assim, eu tenho assim, orgulho né, da minha pessoa de ter conseguido lidar com tudo fora do campo, dentro é mais simples para mim. Isso não quer dizer que eu esteja certo para mim. Mas assim, fora do dia a dia, sabe, outra cultura, outro país, você está longe dos seus amigos, da sua família. E assim, e eu tenho orgulho de que de dizer que a minha carreira deu certo como atleta. Aqui no Brasil e fora do Brasil também. E agora né, essa transição, né, de você é jogadora e agora você trabalhando na equipe técnica, né? Uhum. Então, eu acredito que